Começando aqui a segunda parte Do Diga Não é Cidades Quadradas No SimCity é, Episódio passado a gente já tinha feito Aqui nosso miolo, né E agora a gente tem que começar a tirar Essas estradinhas de terra aí, vamos Começar a fazer nossas medições Aqui E começar a fazer isso aí sumir Para o tráfego já ficar melhor Vamos fazer só uma Mediçãozinha aqui Que dá já para a gente já tem grana aqui para tirar esse uma parte esse parque aqui vai sobrar, na verdade ele caiu aqui acidentalmente, então não conta o trânsito aqui como vocês já podem ver, a gente só está com uma estrada e já está começando a ficar puxado mas quando a gente começar a arrumar essas estradas aqui vai ficar bem melhor e isso a gente não está contando ainda com nada da, da expansão do Tomorrow é, a gente tem aí Quando botar as mega torres Tem as pontes celestes, tem os drones Tem a questão das entregas Por, por eu Esqueci o nome da unidade agora Mas a unidade aérea também é, Tudo isso Ajuda aí na questão tráfego Já vamos melhorar Isso aqui porque Tirando a cristal de terra O fluxo aqui agora já vai ter uma avenida Né evolução vamos fazer a medição aqui nessa área aqui a gente tem que fazer um pouquinho maior passar uma, uma estradinha aqui vamos ver se a gente consegue medir aqui mais ou menos é um trabalho um pouquinho chato pessoal mas o que dá graça ao jogo são esses Desafios né? eu não eu ficar fazendo só cidade quadrada Quadrada o tempo todo Também haja saco né? Acaba ficando um jogo repetitivo E quando você provoca Uma situação dessa O desafio de encaixar os prédios Vai é fazer o design da cidade Ainda tem que lidar com a situação de encaixar Determinados prédios naquele espaço Então A graça é essa, Fazer uma cidade diferenciada do normal Uma cidade bonita e sempre você vai ter desafios novos, não vai ficar naquele negócio de quadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Como vocês podem ver, é um destrói, constrói, destrói, constrói danado aqui. Mas acho que agora que eu peguei a medida. Deixa eu ver se eu acerto aqui agora. Hum, essa aqui, acho que vai é ficar essa aqui mesmo. É, esse jardim é o que a gente usa como medida correta né, de, de prédio. Então, tem espaço que eu coloco dois dele para poder colocar prédios maiores, como universidade, como tem a centro de reciclagem, fábrica de processadores. Então, o lugar que você for colocar só prédios, não, não precisa se preocupar com, com esses dois terrenos. Eu coloco como eu disse, em alguns momentos a gente tem que se adaptar para encaixar esses prédios, tem escolas de ensino médio, que tem faculdade, que gente... tudo bem que pode colocar do outro lado da rua os módulos. Mas eu sempre costumo ter uma área assim maior para me dar mais opções. Fazer a mesma medição aqui do lado. Vai provavelmente esse parque vai voar. <risos> Vamos tirar logo ele daqui. O trânsito já começou. Os caminhões de mudança. O trânsito ficando puxado. Vamos melhorar aqui. Fazer nossa curva. Isso aqui teoricamente não está nem feito, mas a nossa intenção não é essa. Nossa intenção é fazer uma cidade redonda. Vou ter que detonar essa estradinha aqui Epa, vai embora Pai, epa, epa, epa Um pouquinho, não, não, não, não Epa Ficou Outra vendida Vai ficar tudo certinho Então agora o trânsito da indústria também tem que ter Mas tudo por essa saída Então não estranho o trânsito ainda Aqui se vocês olharem A gente só tem um cruzamento Em toda essa avenida E no total vão ser quatro cruzamentos então, se você olhar no cidade quadrada, uma via dessa aqui, vai ter um milhão de cruzamentos. Isso dificulta o trânsito bastante. A escola está cheia, mas não tem dinheiro. Segura aí, meu povo. Senta lá no chão aí. 6 mil ainda... Esse sininho aqui ajuda bastante quando você não tem dinheiro para colocar o um caminhão de bombeiro. Eu sempre coloco todas as sinalizações. Um pouquinho mais de grana. Mas está ficando legal. Ó, nosso miolo já está feito. Começamos a fazer esse canto aqui. jardinzinho aqui para fazer a nossa medida e a gente colocando mais casa acaba vindo mais dinheiro é... estradinha de terra lembrando também muita gente esquece disso na com a estrada a gente acaba determinando a a densidade das casas. Então, exemplo, se você quer uma classe baixa no, na sua cidade, basta deixar a própria estrada de baixa densidade e, e as casas não vão subir. né? Então, tem gente que gosta de subir tudo para alta densidade, mas aí acaba tendo um problema com o trabalhador. Então, tudo isso vai da, da experiência que você quer ter na cidade. Né? Quanto mais você souber como você quer a sua cidade, melhor. esses vazios aqui. E agora a gente tem que fazer uma rua transversal aqui. Uhum. Vamos ver aqui. Vamos tirar a medida. Para ficar certinho. Alguém tem que sambar aqui. Uhum. Pronto. tá muito certo não que troncho Deus, merda acidentes acontecem pessoal não tem jeito não o trânsito ali já complicado vamos ver se a gente consegue puxar a linha reta aqui acho que agora tá meio aberta mas acho que vai O terreno aqui, mas né? tá ok. Hum. acho que agora ficou. É, aqui agora é só fazer ligações. E a gente já vai ter um desenho melhor. Aqui vai ficar um pouquinho torto essas guias ajudam bastante, pessoal, mas às vezes se você não fizer, não colocar a rua no lugar correto, usar a rua errada, elas dão uma atrapalhadinha. Agora já centralizou ali de cima. Eu vou deixar vazio para fazer a curva. Primeiro a gente faz reto, depois a gente circula. legalzinho já deu para entender aí mais ou menos como é que a gente vai trabalhar esse canto aqui não vou fazer todos os cantos iguais não Está com a demanda residencial aí um exemplo, a gente tem um espacinho pequeno aqui embaixo, a gente vai ter que ver o que é que vai colocar ali Polícia, pessoal, a escola tá cheia, não teve vaga, vamos colocar. Então, como eu falei, a gente tem que aproveitar os espaços para poder colocar. Eu sempre uso essas quinas, então polícia, bombeiro, essas coisas, eu sempre vou aproveitando essas quinas aqui. fazer esse outro lado aqui para aliviar esse tráfego. Então, tá com um dinheirinho aqui. E agora a gente já vai dividir. Ó. Mas a estrada de areia eu não sei o que é que ela vai aguentar. Então vamos fazer logo a brincadeira certa aqui. E... Depois a gente faz a curva porque não tem ainda a outra avenida. Isso vai ser mais para frente, pronto. Fechamos aqui pelo menos um triângulo aqui. A gente tem duas saídas. Já vai dividir o tráfego aí mais. Já começa a melhorar. Hum, é, mas aqui o cruzamento tá bonito. aumentar a escola aqui pra ver se a gente diminui a criminalidade botar aqui a simbologiazinha bandeirinha a escola vamos estudar meu povo já aumentei amigo. agora é só colocar aqui o busão pra galera O ponto de ônibus da escola ele tem um custo, mas vale a pena. Acho que dá para colocar um, uma viatura para vocês. Colocar uns polícia aí para andar de carro. Finalzinho aqui. A bandeirinha sobrou. Ela vai ficar sem bandeirinha mesmo. Vamos ver aqui agora que a gente pode partir para fazer o lado de cá. preços de loja de classe média. Tá uma areazinha aqui. Comercial, comercial. aqui já posso puxar também que já está convenido e aqui o passe já posso colocar também para tirar a medida fazer o lado de cá agora é esse lado aqui da metade ainda vai ser residencial a outra metade eu já quero que seja industrial olha a guia aqui já me ajudou muito A gente vai passar reto, olha o que a polícia vai fazer, oh, do céu, a gente vai pular ela reta, tá aqui, foi meio troncho isso, vamos ver que bicho dá é. Escola, que isso, assassina solta ah, corre atrás dele. Aí. vamos tentar consertar esse trambolho aqui. O gatinho não véio. Ficou legal, não o troncho, troncho, Vamos ver como é que eu faço aqui. Ah, tá parecendo que tá descendo também estranho. Ah, tá diminuindo. Deixa eu completar aqui para ver se as guias me ajudam em alguma coisa aqui. Ah, tá reduzindo isso aqui, cara não vai dar outro parque aqui sabia se não dá nem adianta ser iludido só tem que detonar tudo tem que detonar tudo vamos botar outro parque aqui para garantir e a gente puxa a rua de lá pra cá dar uma apagada aqui para não cruzar Eita, hoje é dia vamos puxar de novo aqui, apagar essa ponta, essa ponta Como falei, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Opa! Puxa aí, tira essa esse pedaço troncho aí. E agora sim, a gente passa reto. Porra. Caraca, velho. Santo Deus. Ah, então, um. Caraca, ficou azul aqui, estranho. Meio chatinho às vezes assim, pessoal. Mas é o, o custo da coisa o oh, que eu é por... ah, é que é eu ele não tá prendendo assassino, tá brincando aqui, ó. Ah, bom. saco. Agora passamos dois. dois. É só cruzar aqui e acertar a curva. Pronto. Aqui deu certinho. Vamos esse lado aqui. Tá... Nesse caso aqui a gente só usa dois. Ó. Quebrou dois. Faz a curva. Pá. Belezinha. Agora... Hum, que resposta tá então, linha agora tá vindo certinha Cruzou aqui opa. Vou soltar reto aqui para não ter ó. Pronto Fecha isso aqui também Já temos aqui um pedaço já Já ficou aí um pedacinho, show de bola. Compradores de classe média insuficiente. Vou botar o que aqui? Um jardinzinho aqui. A área vai colorindo. Então a gente tem ali a densidade alta bem no centro, a densidade média aqui na ponta. A gente tem que criar mais média aqui para baixo Então aqui que ali não vai ter mais casa né? Opa, aprimorou é, Como é a intenção essa aqui fazer uma Uma cidade de educação De faculdade e tal Vamos tocar. Eu não posso botar aqui não Aqui, não, aqui vai dar zebra por o carro dessa estrada vou empurrar essa ropa pra cá fazer um negócio diferente aqui já eu tudo junto Faz um negócio esquema diferente aqui finalização pronto o dinheiro já tá legalzinho já estamos com a graninha boa opa não pessoal, um aviso de novo é... Igreja, cara, isso aqui. O problema de colocar a igreja é que se depois você precisar detonar ela é problema puro. Mas, já que estamos aqui, ver. o que a gente faz com essa fundação? A grana já dá. Começar a botar os elementos aí da expansão de humor, pessoal. Deixar um espaço, se for colocar aqui, tem que deixar um espaço da estrada. botar logo ela pra não ter... Daqui a pouco apaga a minha fundação. Aí cai o sinal aí do... Coisa aí. E aí ele lenha tudo. Pera aí, pessoal. Pera aí. Segura as pontas aí. Vou colocar essa estrada aqui. Cadê a fundação? Eu não vou utilizar a Omega Q nessa cidade, pessoal. Então aqui vai ser só a fundação mesmo. Vou tentar fazer uma cidade limpa toda... Direitinha mesmo. Uma das próximas aí, se a gente continuar com a série, eu vou fazer uma Uma cidade baseada no Mega com, uma cidade industrial mesmo. E aí, amigão, a poluição vai cair com menos centro lá. Vou aumentar aqui a, a demanda residencial aqui é bruta. Todas as classes querem vir para a cidade. Isso é bom. Sendo que a alta ali tá em queda, né? Ainda som, acho que eu não botei pra precisar nada. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Hummm. Colocar logo isso aqui no meio pra ver. Não, não é esse não, pô. Tirar esse negócio aqui. Tirar, tirar, tirar, tirar. Agora sim, esse aqui. Opa, pronto. O outro tá triste aí, porque... Não vai é saber. É, agora que o meio tá... Tomando cara de forma de, de gente. Começou a subir aqui já. Completar aqui certinho as áreas. Que o meio todo... Alta densidade, lembrando que a intenção aqui no meio é a gente colocar as merga torres elite Vamos ver como é que vai ficar, ficar um quadradinho assim, a torre vai ficar pequena, mas sei lá, no final das ideias vai ficar bonita a cidade Opa, pau que cagada aqui Vamos ver se a gente consegue arrumar esse negócio aqui, mas eu tô achando complicado Tem algumas curvas que não dá santo não estou dizendo que é difícil que tem aqui, rapaz. E, nada que isso, Tirar aqui espaço um pouquinho sem pena, pessoal. Tem que desabrigar. <risos> A galera, tem jeito não. não aqui diabo é isso Nada. Que o que retornar. O que que eu vou apagar aqui? Tirar esse prédio do outro lado, mas... Não tem lógica isso não. Nada. Demolir aqui. Ah, olha o é o edifício. Sacanagem droga. É, isso aqui vai ser. Vai ser crônico. Vamos ver se a gente consegue amenizar pelo menos. Porra. Não tem jeito não. É, compradores de classe média é insuficiente. Tá parado ali que a gente tirou. Aqui na área nova. Hum, todo mundo com escola, todo mundo. É isso como eu falei, não botou pesquisa. Vamos pesquisar aqui. Magleve. Acho que esse esgoto aqui vai ser mais útil. Ele transforma esgoto em água. Como a gente não está usando o sinal do Control Net para nada, vai ser uma opção legal. Vamos botar ele mesmo. O daqui já quer drones. Hum, Extensão de bombeiro. Sendo... Calma, calma, meu amigo. Deixa aqui é a missão. Mais pra frente mais pra frente. Ainda compradores insuficientes, o que é que a gente vai fazer com esses caras aqui? Vou botar a escola por aqui, deixa eu dar uma valorizada nesse terreno aqui Não, deu certinho Vai ficar belezinha não? isso aqui já dá uma valorizada boa Escolinha aqui, tem um peso alto no né? SimSuite o dinheiro tá coisa linda de meu Deus. A valorização da terra ali subiu bastante. Tá muito boa. Tá legal mesmo isso aqui. A grana. Coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui. Finalizar esse lado. Opa. Pera aí. Acho que aqui ficou certinho. pra cá Aqui tem uma coisa de lixo Vamos ter que fazer alguma coisa diferente Aqui, aqui eu posso puxar E seguir já pro outro lado Fazer a curva aqui Vai ser é isso Eu já puxo a curva dali tomando forma na cidade. Estamos começando a preencher ela. Fazer as ligações. A gente vai ter que se adaptar a algumas coisas aqui. Não tem jeito. A pesquisa do cientizador, parece que terminou. Hum... Aqui são as guias, mas o que ela está sugerindo, a linha, a linha dela está passando fora do meu desenho Dá uma ideia, mas não é o que a gente quer não é, Esgoto, sanitizador, está pronto Vamos ver o que, é que a gente faz com esse rapaz Não, não, não, não, aqui não, aqui vou ter que destruir rapaz, tá doido não não, não vou destruir isso hum, entulho cadê é um erro eu vou deixar esse esse problema aí pro próximo episódio pessoal Eu finalizar aqui ó. vou colocar ele aqui no no canto ah, beleza dá para fazer a estrada Lidar prontinho deixa o controle net habilitar vou desligar por segurança aqui para ver se ele vai aguentar Olha lá funcionou e é isso aí pessoal até a próxima esse é o, se for, o segundo episódio de Diga Não Estados Quadrados. Até mais.